Eu votei, o jogo não é esse, não é clicar lá, apertar a porra do botão verde lá e confirmar, é assim agora, playboy, ganhou, é o dono da bola, pega a bola e acabou o jogo, não é assim não, eu tô aqui pra não ter essa cultura do golpe, você de direita, você também tem que se ligar, porque quando quiserem tirar quem você votou, vai meter a mão e vai tirar, que isso? Ah, maluco? Eu tô aqui pelo meu direito, inclusive de discutir as nossas diferenças. Se no Estado Democrático de Direito o preto morre, a gente é esculachado. Imagina no Estado de exceção. Então eu tô por aqui, tô aqui por causa disso. Só.